pessoal, beleza? Aqui é o Sebastiê, trazendo mais um vídeo para o canal, Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui no servidor Dragon Tank o link vai estar na descrição. Mas já de começo, deixa o seu like, se inscreva no canal se for novo aí, beleza? Eu tô sorteando um PC. Pra quem acompanha os shorts aqui do canal, sabe que eu tô sorteando. E também quem me acompanha lá no canal. A gente tá já batendo um K de seguidores do Muito top, né, mano? Então eu tô sorteando um PC. Se você tiver interesse em um PC não tem um computador, eu tô sorteando. Eu só cumpri os objetivos que eu tô pedindo no vídeo. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Tá tendo esse evento aqui, ó. Opa! Especial de Natal. Esse evento tá vindo muitos itens legal Como essa arma aqui, ó, pra vocês verem ó. É sete dias, mas já dá pra querer tirar uma... Uma chifra né, que a gente fala Aí pra você ver, cinquenta pedras de nível 5 É um evento muito top Eles liberaram muita coisa, na moral Um evento bem legal Você que tem interesse de jogar no servidor É o é um momento né mano, porque... Pensa pra você ver, tá pegar todos os eventos Contando no evento do dia das crianças Até o evento de natal muito legal, você já começa com uma conta bem legal, viu? Mas enfim, ó, pra você ter noção, eu consegui pegar aqui, ver mais 12 no Capit Jogo e vim aqui, ó. Consegui pegar 30k devido a que a pedra nível 5 do evento, que é o dano a armadura que deu aqui ainda. Eu nem coloquei o dano, se fosse o dano ia dar mais, hein? Então vou deixar a armadura remover 500 cupom, Ok. Deixa eu pegar o dano nível 5 aqui. Vocês me falam se armadura é melhor que dano? Ou dano é melhor que a armadura? No entanto, eu não sei, né? Mas eu acho que a, é, dano é melhor mesmo, né, mano? Porque, ó, aumentou 32k. Não, 2k pra falar a verdade. <risos> 32k, quem dera, né? Mas enfim, eu tô evoluindo. De forma eu vou jogando, a conta vai ficando legal. Mas enfim, ainda não tenho o level pra poder liberar. As coisas que eu quero, que é, tipo assim, as cartas. Mas tá bom. Tô indo devagarzinho. Conforme que vê. Eu vou o pano eu vou fazendo as coisas, né, mano? Eu posso fazer uma coisa. Eu vou ir aqui no depósito. Quem não sabe, essa aqui é a minha sociedade. Quem quiser entrar, pode chegar aí. Eu aceito todos. Fechou? Eu não entrei ontem pra jogar, porque devido... Alguma parada que tava acontecendo Também era é Natal né Lembrando já desejei Feliz Natal no último vídeo Mas Feliz Natal <risos> Também aí pra vocês Estamos chegando no ano novo né mano Na virada e Me fala aí nos comentários O que, que você vai fazer aí Ficar em casa, de boa Ou vai inventar de fazer alguma coisa Comenta aí com o Tietchan Fechou? Eu não... Acho que isso aqui eu posso Liberar espaço aqui né mano Não tem muita necessidade de eu ficar com isso aqui no mochila, né? Beleza? Deixa eu só recolher algumas coisas aqui pra ver se dá certo, né, galera? Não, não quer devetar, não. Custa ganhar um eventinho top desse, daí é o que ganha vai devetar as coisas que veio. Eu não sou bem doido, né, meu amigo Mas, enfim. Hum, deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer. Tem essa. É, vou usar as coisas que tá dando. Vou ser besta, né, mano? Deixa essa asa aí, ó. Mas eu vou deixar ela aqui, velho. Já pega 33k. O que, que vocês estão achando da conta? Nível 19. Hum. 38, 38. Isso aqui dá 50. Já vamos transferir. Mas não é besta. meu nível 4. Não é esse, esse daqui, ó. <coughs> Vocês me perdoam, eu tô meio gripado, né, mano? Mas acontece, sem mesmo. Aí, ó. Beleza, nível 4? Nível 4. Primeira coisa nesse evento, ó. Vezes 4. Mas Vênus 4 não compensa tanto tá assim Vamos ver o aqui do Dragonfire Vênus 5, já compensa é. Algumas coisas que são da hora, compensa pegar né mano Aqui você está é, ajustando conforme você vai ganhando né 7 dias Vou passar o vídeo aqui rapidinho então, rapaziada, voltando aqui, essa arminha aqui não tem como a gente transferir ela é, pra colocar o quebra de é, tijol mais 12. Peguei 61k, vou tentar pegar é, 100k aqui nessa brincadeira. Será que eu consigo? Ó, vem muita coisa, já faz evolução naquele naipe. Filho. Deixa eu ver aqui, vamos ver se daqui que tem. Ó, mais 10. Da hora, é legal. legal Era bem capaz de falhar, mas enfim Tem que colocar mais duas, né mano Pra isso aí é normal Mano, aí tem pedra pra... Eita um Negocinho difícil pra... Não do que você ganha esse de treino não, Faia tudo Deixa eu colocar mais 9 aqui no chapéu Com peso a mais, tá doido né? Ó, isso aqui é esbanjasse, tá ligado né? Eu tô com a sorte Sorte, esse assim, dá mais um e ó, mais 10 em tudo. Nossa senhora, mas trem difícil Beleza? Não mudou nada abriu um orifício aqui Por isso eu vou colocar Não, ah, pode ser dando um 4 mesmo o Que tem pra hoje, tá muito bom É uma dura, isso aqui? Hum, tá bom, tá ruim não Me ajudou demais Mas as pedras foi tudo embora, né Mas tá bom Vamos reclamar não que Não tem muita coisa pra fazer Deixa eu ver aqui 4x4 Dragonfire vai na onde aqui né Agora dá pra pegar um FC a mais também Eu pego esse aqui de nível... não, nível 4 Nível 5 aqui O caça tá lá, nível 4 Trocando os amuletos né, pulseira, o que tiver que ver pra trocar Vamos aproveitar Peno 5, contei de caça Assim, aumenta, né? FC que a gente não é bobo Vamos ver. Vamos ver quantos que vai dar de FC aqui, né, galera? Bobo a gente não é, então Ó, 65k Eu queria pegar o 100k, né? Mas não deu De boa Ainda tem as fusão para fazer ainda Hum, deixa eu ver aqui na verdade, pegar as fusão aqui, ó Vamos arrumar Coletar Beleza Será que não é tava forte, hein, mano? Dessa vez a gente ficou forte, hein Isso aqui depois eu pego Deixa eu ver se tem alguma coisa de não Tem nada Quando você alcançava nível 10, vinha alguma coisa Mas beleza, né Tu vê aqui o que eu posso fazer? É a hora da fusão, né, galera? Torcer para vir alguma coisa boa. <música> É, galera, eu consegui fazer alguma coisa Pelo menos, um escudo do barão eu consegui fazer ó. Escudo do barão vai ser melhor que o Verdadeiro super dom de anjo, né O que nós espera Mas eu acho que é melhor sim Vamos mudar aqui pra ele Aqui, ó, de boa Agora tem duas coisas que é boa, mano É, ó GG, vai dar pra mim usar um escudo Agora vamos tirar um pvp aqui Pra testar essa continha, depois que tanta depois de tanta luta, né Pra vocês terem noção, top demais, mano. A tinha ajuda, velho. é só você entrar. Daí você entra ainda mais nessa sociedade aqui, É Um ex-DD Tanks aí, você tá sucesso não? Ouvi, ô, ouvi, pega a visão. Ó, a sorte é bater na minha porta e sair no... correndo. Ah, não, meu filho, calado, você é um poeta. fica calado. Galera, ah, deixa o like aí, eu quero ver muito like nesse vídeo, hein. Esse vídeo foi da hora, hein. Na moral. Tem muita coisa aqui, ó, top demais É só esperar aqui Encontrar alguém, né, pra poder ir pvp Eita, aí você vê, ó Agora sim, ó, até tirar um printzinho aqui, ó <coughs> Tô só encontrar algum player, né Pra terminar o vídeo daquele noip Ah, mas tá bom Só encontra boot, nossa, mano, tá foda é porque eu tenho que orar, pegar um horário de pico Até Nossa, mano 1200 cupom Ah, papai Vou terminar esse jogo aqui Mas galera, espero que vocês tenham gostado dessa evolução Quem curtiu, deixa o like, mano Porque, que evolução top No próximo vídeo, vou trazer stunts Então, muito like, fechou? E é nóis